Bom dia, centelha divina! Que alegria ter você aqui no canal Ascensão com Leveza e Alegria. Eu sou a Marcia One. Hoje é o nosso décimo dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Respire profundamente. E leve atenção para o seu coração. E através dele, conecte-se com o Mestre Sananda. Perceba que ele surge em sua frente. E te convida para entrar numa estrela de seis pontas. Veículos de luz. No piscar de olhos, vocês estão em Xambala, onde vive o povo da Grande Fraternidade Branca. Mestre Sananda, te leva até o maior e mais suntuoso templo, no centro de luz espiritual da Terra. Este templo é majestoso, todo dourado irradia uma luz muito, muito brilhante. Neste local é guardado o foco ardente da terra, onde está ancorada a chamatrina do planeta. E seu guardião é o mestre Gautama, conhecido Buda, que é considerado o senhor do mundo. Mestre Gautama, te convida para conectar a sua Chamatrina, localizada no centro do seu coração. A Chamatrina de Shambala. A Chamatrina é composta por três plumas, azul, amarela e rosa. Cada pluma representa um aspecto da Divina Trindade. E cada pluma representa um atributo divino. Azul, o poder. Amarela, a sabedoria. E rosa, o amor. Visualize a sua chamatrina, a sua centelha divina, sendo ativada. Sendo envolvida pelo amor e bênção da Santa Chamatrina de Xambala, elevando a sua consciência para poder exercer as qualidades divinas do amor, sabedoria e poder, e assim manifestar a trindade da consciência de Deus e ter uma mestria maior na condução da sua vida. Mestre Gautama te presenteia com um brilhante manto de luz dourada que lhe transmite profunda paz e tranquilidade, que te protegerá da escuridão. Agora perceba que Mestre Sananda te traz de volta em seu veículo de luz. Retorne a sua consciência tranquilamente. Procure se utilizar dos atributos divinos e o manto de luz com sabedoria e amorosidade no seu dia a dia. Namastê.